Olá, minhas amigas, meu filho, qual o treino de hoje? Olha, minha querida, tudo bem, minhas guerreiras? Sou o professor Emílio Júnior, vou dar o um treinamento do dia para a minha mãe. Hoje você vai fazer dois exercícios, na verdade, são três exercícios. O primeiro, vamos trabalhar coxas onde você vai fazer simular uma cadeira extensora, simula aí a cadeira extensora, isso, vai fazer o máximo que você conseguir, tá bom? Para, é, subindo e descendo, subindo e descendo. O outro, você vai abrir os braços, isso, e vai fechar a frente, abre, fecha, e para finalizar vai colocar o braço embaixo, assim, do lado, isso, vai subir o máximo que conseguir, isso, volta, embaixo. Vai o braço e volta embaixo. É isso aí. Então, minhas guerreiras, vamos fazer a sequência. Eu irei pegar aqui o aplicativo que minha mamãe vai utilizar e ela vai fazer 6... 30... Não, um botamento, não vou botar menos. Não vou forçar muito a senhora, não. Vamos fazer o seguinte. 10 segundos de descanso, 6 rodadas e vamos pegar firme então, tá bom? Pode começar? Então, quando, peraí, vamos começar aqui. Está preparando, espera, tá preparando isso aqui é para vocês verem a preparação aqui. 4, 3, 2, vai. Isso. Isso, vai fazer até eu falar para parar. Isso. Vai contando. 6. Conta alto. 7, 8, isso. 9, 10. Bora. Onze, Levanta mais. Onze. 13 Parou Agora descansa Vai descansar 10 segundos Vai fazer 13 com a outra perna Então vamos lá, calma Quando tocar a cileta Calma Vai 1 2 3 Isso, conta a 4 5 Isso, força 6 7 Isso 8 9 10 Vamos embora 11 12 13. Descansa, isso. Fez 13, independente de terminar. Descansa agora, 10 segundos. Vai abrir os braços. Vai abrir os braços e vai fechar, tá ok? Então vamos lá. Vai! Abre o braço, fecha. Isso! Aqui na linha do peito, na linha do peito. Abre, isso! Fecha, abre, vai embora. Vai fazendo até não conseguir. Vamos embora! Isso, conta alto, conta alto, conta alto, braço na linha do peito. 15, descansa, 10. isso, descansa, isso, vamos embora. Agora vai pegar aqui, ó, do lado do corpo, sobe, vai, 1, um, vai, 2, 3, isso, 4, vamos 5. Isso. Seis. Sete. Isso. Oito. Nove. Dez. Isso. Onze. Parou. Descansa. Descansa. Vamos fazer. Perna. Agora. Começando com a perna. A outra perna. Vai. Foi. Um, Isso. Dois. Três. Isso. Quatro. Cinco. 6 7 isso 8 9 10 agora 11 12 13 14 15 16 parou tem que sair 16 agora a perna tá tudo bem dois, tá sentindo sete. bem a perna ótima perna Não, bem, isso aí bem isso aí prepara 6 1 2 isso 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Descansou. Mãozinha aberta do lado. Isso, assim, abaixa um pouco. Isso. Vai lá, vai, fecha. Bate pau. Um. Abaixo, 2, isso bate pau. 3, vai 4, bora. Mais rápido, cinco, isso. 6, rápido, 7, vai 8. Vai. 9, vai 10. Bora, 11, isso. 12, vai 13, oito. Descansa. Agora a mão vai ser do lado para cima. Do lado para cima. Isso aí, vamos embora. Prepara e um, foi. 2 mais rápido, 3 estica o braço. 4, isso, braço cinco, esticado, descendo esticado. 6, os dois retos. 7, isso, 8, isso, 9, isso, fecha em cima o braço. 6, vai 11, isso, descansa. Agora perna. Vai voltar para a perna. Quando tocar o sinal aqui, começa a perna. Um. Não, calma. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... 15, 16 Parou, descansa Vai fazer 16 para o outro lado Isso ah, tá sentindo? Estou, estou ótimo Então bora, vai 1, 2 3, 4 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14, 15, 16. Isso aí. Agora vai abrir os braços. Já prepara. Calma. Abre o braço. Fecha. O peito. Três, isso. 2. Abaixo, abaixo o braço. Dois, isso. 4. Mais rápido. 5. 6. Vai. Sete, Mais rápido? 8. Isso. 9. Bora. 10. Oi. Descansa. Agora vai pegar do lado do corpo. Já posiciona a mão do lado do corpo. Assim. Assim. Do lado do corpo. Do lado do corpo. Do lado do corpo. Sobe agora. 1. Um, um, fecha em cima. Vai. 2. Fechar, mão em cima. Seis, vai. 4. 5. Fechar a mão seis, em cima. Fechar a mão em cima. Sete. Vai. Braço oito, esticado. Braço esticado nove, na descida. Braço esticado sete, na descida. Isso. Prepara. Perna. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Isso, vai agora, vai como? Quando tocar o sino, vai fazer dezesseis para a outra perna. Calma, faz. Um, dois, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Descansa Agora vai abrir o braço na altura do peito, na altura do peito. E se fechar aqui isso. 1 um. vai 2 na altura do peito. 3. Isso. Rápido. 4. Isso. 5. Vai. 6. Rápido. 7. Rápido. 8. Rápido. 9. Rápido. 10. Bora. 11. Isso. 12. Isso. 3, Foi. Parou. Descansa. Agora é assim, o movimento. movimentar tá do lado. Sobe. Tá do lado. Sobe. Tá do lado. Vai! Isso! Um. Vai! 2! Bora! Três! Isso! 4! Rápido! 5! Bora! Praço, desce esticado! Sete! Isso! Braço esticado! 9! Isso! Dez. Isso! Onze! Descansa! Que agora vai fazer o seguinte! Vai fazer cinco com essa perna e depois cinco com essa. Peraí. aí. E... Vai. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. A outra. Um, dois, três, quatro, cinco. cinco. A, outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Com a outra vai. Um, dois, três, quatro, com a cinco. A outra vai. Um, dois, três, Quatro, 5. Isso, descansa. Vai fazer mais cinco para cada lado com essa perna. Vamos lá, espera. Tá sentindo tudo bem, né? Então, bora. Vai. 1, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com a um, outra. dois, três, quatro, cinco. Cinco com a outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com a outra. Dois. 3, 4, 5. Finalizamos mais um treinamento. E aí, como é que você Eu tá? Eu tô ótima. Mas tá sentindo calor? Tá sentindo bem os tô braços? Sentindo os como braços é que você tá sentindo? Bem. Os braços estão até mais fortes. E a é perna deu para sentir a coxa. A coxa, a coxa até tá e... e detalhe, minha guerreira que está em casa Se quiser colocar uma caneleira Pode colocar uma caneleira Que vai ficar mais difícil O exercício que a minha, minha mãe fez Foi 10 segundos de preparação Então a senhora fez 10 segundos de preparação 6 minutos de exercício 2 minutos e 50 de descanso Foi bom? Foi bom. Então vamos fazer uma saideira Vamos fazer uma saideira Que então, é o seguinte Vai fazer abrir os braços e fechar 20 vezes, botar para cima 20 vezes e finalizou. Vamos lá. Então tá? lá, vamos ver. Vamos, vamos Vai. Vamos. Vai. Preparou? Preparou. Vai. Faz. Um, dois, Para cima, então. É. Primeiro. Então vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 vai 9 essa é ideia 11 vai 12 13 vai 14 15 bora 16 vai 17 vai 18 19 20 agora pega água do lado sem descansar faz 20 fechando 1. um Dois, abaixo, três, três abaixo, quatro, isso, quatro, rápido, rápido, cinco, rápido, seis, isso, sete, isso, oito, isso, oito, isso nove, isso, dez, vai. 11, isso, 12, vai já, 13, Sá. vai, 14, vai, 15, vai, 16, vai, 17, vai, 18, vai, 19, vai, 20. isso aí, finalizamos mais um treinamento da Tchau para todas as suas seguidoras. Amo minhas seguidoras. Manda tchau. um beijo para todo mundo. Manda um beijo para todas, eu tô excelente mesmo. Minhas guerreiras, guerreiras não se esqueça, lembre-se de você compartilhar esse vídeo com a sua mamãe, com a sua avó com a sua avisa, com a sua tataravó muito obrigado e até o nosso próximo encontro